E aí pessoal, beleza? Aqui eu o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal, seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, eu trago pra vocês um primeiro vídeo aqui no 337, um tal de servidor Páscoa mágica, acho que é assim que se chama Mano, se você curtir vídeo aqui no 337, deixa o like, se inscreve e eu vou tentar gravar aqui, se vocês curtir e deixar o feedback bem bom Que é os likes e os comentários, eu posso fazer mais vídeo aqui pra vocês, só depende de quem tá assistindo Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, eu sei que eu tô pedindo de novo, mas faz isso porque é muito importante e mano, hum, deixa eu ver aqui, tá falando pra mim aprender aqui. Deixa eu ver aqui se é mão dele. Tô de boa, passa. Beleza? Eu vou, vou pegar aqui o, é, o negócio aqui. É, você ganha uma VIP aqui, parece, né? Quando você pega um nível aqui suave. E mano, eu vou tentar gravar aqui. Não sei se vai virar, mas vamos tentar, vai. né, galera? Vamos ver o que vai virar aqui Espero que ver fazer uns videozinhos top aqui pra vocês Vou abrir Sim. esse VIP É pra ter uma vipzinha aqui e tudo mais Vamos ver o que veio aqui Nada de interessante, mas tudo bem E mais pra frente eu posso gravar aqui isso Depende só de vocês aí galera Do like que vocês deixam aí no vídeo Só vê que tem muito like aqui no vídeo Eu gravo por aqui Me desculpa, eu tô meio gripado então Se aparecer aí... O oh, cara... Esse aí já tá tudo Mas enfim, tranquilo né galera Vamos dar uma olhada aqui em eventos que tem não, posso coletar isso. Beleza. Evento limitado. Tem como você recarregar, você consegue ser coisa aqui. Como... É, vai conseguindo coisa aqui. Mas deixa eu ver quanto você tem que recarregar. 500 cupons, 1000 cupons. A hora que começa a gravar, esse carro do som vai aparecer. Tem evento que vai pegar? É, beleza. Tem missão pra pegar, né? Pra falar a verdade. Não é evento. Mas enfim, se vocês curtirem... Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui. Se vocês curtirem, deixa o like, galera. Beleza, mano? Que eu vou fazer dois vídeos aqui hoje. O primeiro vai ser na 337. Daí né? o próximo pode ser, que ver, nenhum outro servidor aí, né, mano? Eu vou gravar num servidor pirata, o próximo vídeo. Vou gravar, quer ver... Não vou dar spoiler. Vocês assistem o próximo vídeo pra saber o próximo servidor que eu vou gravar. Eu vou gravar aqui na 337. Se eu ver que ver, tá sendo bom gravar aqui, eu posso trazer mais vídeos pra vocês, beleza? E, mano, tá dando muito trabalho aqui computador pra Windows 10 pra poder que ver rodar, rodar Os programas que certinho pra poder colocar meme E tá daquela forma top, galera, porque tá foda, mano, fazer vídeo aqui pra vocês E eu não vou só ficar no DTEC, eu vou gravar uma, Vou baixar o Nox aqui pra é, fazer Vídeozinho de é, Crash Royale, tudo faz, mano Altos vídeos aí, pra tentar querer ser um vídeo top, beleza? Tá que tá? Quero tá, café! Tá, tá, tá, tá. enfim, eu dar uma pausa aqui, vamos ver se eu achar alguém aqui pra poder que ver Dá uma brincada aqui, né, mano, ó, ah, minha, minha conta é nível 12 Eu vou colocar uns cupons nela aqui, galera Acho que eu vou dar o quadro nessa conta Vamos ver como que vai bater de likes aí, se, é se tiver muito like aqui, eu ver qual apoio tá top Daí, quer ver, Eu trago mais vídeo aqui pra vocês na 337 Porque demora, mano, fazer vídeo aqui E também, tão, é tipo assim, eu posto uma vez por semana um vídeo na 337 e no final assim de Segunda, terça, quarta, quinta, essas coisas assim Em algum dia desses aí, daí a gente posta vídeo Quer ver? De ter que pirada O que, que vocês acham? Comenta aí Dá sua opinião pra me saber, beleza? Eu vou dar um pausa aqui até achar alguém Como sempre, né, mano? Porque é nível baixo Achou um boot. Mas enfim, vamos lá, né 337 trava muito Nunca vi isso Eu tô bem gripado também, tô fazendo vídeo aqui pra vocês porque Eu não quero deixar vocês sem vídeo um o que uns, é, uns 42 já pega, de boa Ah, acho que não pegava, É, pegava mais ou menos eu Ia pegar bem na bundinha dela, mas pegava Vamos ver aqui, né mano, se vai dar tudo certo Pra mim editar esse vídeo, e aí galera, eu não tô trazendo vídeo aí pra vocês Que tá dando trabalho pra editar, mano, tem que converter o vídeo Até pegar aqui, e, e editar o vídeo, tá dando trabalho Eu vou ter que formatar o computador pra poder fazer vídeo pra vocês Hum, beleza Agora vamos ver se vai dar certo, eu vou fazer Esse vídeo aqui, e amanhã já posto outro pra vocês Domingo também vai ter vídeo, então se liga aí no canal Porque é um videozinho top todo dia pelo menos de sexta a sábado vai ter vídeo pra vocês, beleza, galera? Vamos deixar vocês sem vídeo aqui. Já que a amiga tá focada na mesma, a gente só manda assim, então vai pegar mesmo. Tranquilo? Ah, vamos ver, vamos ver, vai. Acerta aí só a cachorrinha, tá tirando, pai. Ih, eu tô batido ruimzão. Beleza. Toma aí no cozinho. Hum, devisa. Tá com o pocheio, manda o teu povo, manda o teu povo. E o foda, mano, é que eu tô fazendo servidor aqui, galera, mas eu tenho que achar moderadores mano. Se você mexe com esse bagulho de servidor e tem um WhatsApp, ou Facebook, tanto faz, não adiciona aí, mano. Ou Instagram, bina lá, cara. Dá ah, lá, quer ver? Vai falar comigo. A gente conversa daí, quer ver? Você pode virar DM no meu servidor, mano. Mas tem que saber mexer, tá ligado? Tem que saber, quer ver? Mexer com o negócio de moderação, tudo. Precisa uns caras aí pra mexer com isso aí no meu servidor. Se você saber, dá um PM lá no Twitter. Não, Twitter. Dá um PM lá no Instagram, que vai estar tá aí na descrição. Ou Facebook. Mas no Facebook eu não vou responder vocês, né, mano? Porque o Facebook eu não entro. Então fala no Instagram, que eu fico sempre online lá. Né? Beleza? É mais de boa. Mas enfim, vou, ah, vou pegar esse aqui que é mais um bonitinho. Tudo mais, Pega, ó, já tô nível 12. Tem alguma coisa pra me abrir? Nível 12 aqui, acho que não tem nada por enquanto, né? E é isso, vamos ver o que vem: 10 pedras que é nível fábrica ah, também. Nível 9, que eu nem abri, eu tava nem abrindo essas coisas. Cria essa continha, mas nem o peito. Tá ligado? Daí tem só isso aqui mesmo, só jogando, jogando. Mas agora, depois mais pra frente, eu faço uma revolução aqui pra vocês Vou juntar, é né? super pedra aqui Deixar a continha E se vocês apoiarem, posso evoluir todo, é, toda semana, todo mês Eu trago um videozinho aqui pra vocês, um 337 Depende só da galera que tá assistindo Beleza, eu peguei aqui, agora é só nível 16 pra eu poder pegar aquelas coisas lá Mas enfim, nível 3w aqui eu Vou pegar nível 3, tudo certinho, tudo nos conforme, filho Essas coisas aqui não vou se... E aí, beleza? Não deu pra roupar, eu pensei que ia dar pra roupar Ainda tem XP aqui, mas dá é pra ocupar sim. É o que eu acho, né? Vamos ver aqui. Ah, a XP usando nível 15, tá pirando. Daqui, nem o Raul para dá pra me ver por enquanto. Não, isso não, o Raul não parece nem aqui. Por enquanto ainda não dá pra ver não. Beleza? E, oh, galera, acho que eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Se vocês apoiar, eu vou passar a continha, vou fazer uma evoluções e vou trazer vídeo top aqui pra vocês. Vou pegar uns minutos, sai bem, mano. Deixa a continha foda. Mas o que eu tô trabalhando agora ainda, dá pra deixar foda. Mas por isso que eu tô trazendo esse primeiro vídeo aqui. Se vocês apoiar e ver que tem quantidade, muito de like, em um comentário, eu vou trazer aqui o um vídeo pra vocês. Me desculpa pela minha gripe, eu não posso deixar o canal parado, né, mano? Tem de movimentar esse canal pra poder querer crescer no YouTube. Então, se você curtiu o vídeo, eu sei que não foi um vídeo fodão, né, mano? Foi falando comigo aqui e tal. Então, deixa o like, beleza? Vamos ver se a gente consegue bater pelo menos uns 150 likes. Daí eu vou falar assim, não, a galera quer vídeo eu já posso investir no pra mim poder Detank Top, beleza? Se vocês quiserem, deixa o like, deixa o comentário e tamo junto! E curte as redes sociais que tá na descrição: Facebook, Instagram, tudo aí, o link da DTEC337 tá aí também. Então tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do Certo e falou!